Malta do como é que é? Bem, mais, um, mais material para o G40, mais material para o G40 E agora temos aqui material misto, material misto Temos apoios de motor que eles não conseguiram arranjar apoios de motor completos Então o que é que eles conseguiram arranjar? As borrachas, eu mandei vir as três borrachas e agora é o que? Agora é rezar para que estas borrachas sejam compatíveis com as que lá estão Porque o meu G40 tem os apoios de motor muito maus o motor oscila muito, bate um bocado e uma, uma e duas das borrachas já estão completamente a desfazer. Portanto, temos aqui borrachas para os apoios do motor. Cada borracha foi 6,05€ e temos, e temos aqui os três, as três borrachas que em princípio são as que fazem falta lá para o jacaré. Vamos arrasar para que corra tudo bem. Depois, temos aqui uma coisa que eu também me queixo bastante do meu G40, que é... Barulho de rolamentos, frente. e mandámos vir aqui os rolamentos para o carro. Se a gente fechar os vidros e for assim na autoestrada, ouve-se aquela, uh, uh, uh, aquela zoadazinha que é um, aquele típico barulho de rolamentos. Estes rolamentos foram 15 euros e 13 cêntimos cada um. E estes aqui são os maiores, o erro, exatamente. Estes são os maiores. Também mandámos vir, mandámos vir o, jogo, o jogo todo, frente e trás e pai lembra isto, traz o, o rolamento traz a massinha traz aqui tudo o que é preciso para a sua instalação em segurança Estes são um bocado mais caros estes foram 37 euros e 72 lá está também já que vamos mexer vamos mexer nos nos dois não é eu com isto espero ter o jacaré um bocado mais fluido menos menos barilhento também que quando curvo para o lado esquerdo é quando esse mais essa zoada portanto se eu vir para o lado esquerdo. O carro ainda para o lado direito. Parece que os do lado direito estão um bocadinho mais. Vocês estão a perceber. Agora. Também temos aqui. As ponteiras. Ok. Mandámos vir também as ponteiras. As duas. Porque as que lá estão. Vocês viram no último vídeo. Que a gente viu o carro da parte de baixo. Tinham as borrachinhas. E já estavam assim. A mods para, para o gasto. Estas custaram 8,30€. Cada uma. E lá está. Mandámos vir. Duas. Para completar ali a parte de baixo. Agora aqui vou precisar do x-acto para cortar aqui. Ok. Temos o braço de suspensão. Também foi uma coisa... É pá, está aqui um bocado de peso. Também foi uma coisa que o Rosa me aconselhou a mudar. Porque as minhas borrachas também já estavam muito gastas Então mandámos vir aqui os dois braços de suspensão. Pá, eu sou apologista... Que, independentemente de um estar melhor que o outro, já que vamos mudar tentamos mudar os dois, se possível financeiramente, claro, sempre se possível financeiramente, mas se puderem, é pá, mudem os dois porque para já, não temos logo aquela diferença abismal se montarmos tudo uh, e não só um, só um lado, se não depois fica um lado bom, um lado mau, pá, para montar se conseguirem, repito, é logo os dois e isto foi, 25 euros e 24, cada um lá está, precisamos de dois. Como eu tinha dito no último vídeo, eu agora pus os preços em cada caixa porque mandei vir em diversas encomendas e tinha aqui montes de folhas e parecia si que estávamos a ler a Bíblia. Malta, de qualquer forma eu vou deixar o link na descrição da AutoParts, vou deixar a referência de cada produto também na descrição. Vocês, se tiverem um G40 copiam e colam no site da AutoParts para lá ter direto. Agora, fiquem atentos porque há mais material para o G40 e depois há o quê? Há a montagem de tudo e o Test Drive. E o Test Drive. Bem, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio e tudo o que vocês precisam de saber sobre o canal do Aço. E-mail para marcar reviews. Essas coisas todas. Fiquem bem. Um grande abraço. <risos> e um grande gajo.